o Fiat 147 fazia sucesso no final dos anos 70 e a Fiat planejava aumentar a disponibilidade de modelos derivados dele. Ela preparava uma versão 3 volumes, como era conhecido o projeto entre os engenheiros da fábrica. Em 1977, ela já havia estudado a possibilidade de entrar nesse segmento com o estudo de um Fiat 131 Mirafiori que chegou a vir para o Brasil, mas acabou sendo descartado. A revista Quatro Rodas, de novembro de 1979, publicou uma matéria da vinda de um Fiat Ritmo para o Brasil para estudos da fábrica. A proposta, então, era juntar as características do Fiat Ritmo com as do Fiat 131 Mirafiori, utilizando também grande parte dos componentes que produzia para os modelos comercializados no Brasil naquele momento. Paralisado em 1981, quando a Fiat enfrentava dificuldades financeiras, o projeto do Fiat 3 volumes só foi concluído no início de 1983. A Fiat buscava entrar no mercado de médios pequenos com o modelo. A revista Quatro Rodas, de janeiro de 1983, publicou uma matéria com fotos de um flagrante de testes da engenharia experimental da Fiat com três protótipos camuflados próximo da fábrica, em Betim, Minas Gerais, que mostrava carros com frente do recém-lançado Fiat Spazio, com suposta traseira que remetia ao desenho do Alfa Giulietta. Surgiu então o Fiat Ode, apresentado à imprensa em abril de 1983 e disponibilizado para venda a partir de maio do mesmo ano. O Fiat Oggi, que significa hoje em italiano, era a última derivação do Fiat 147 em sua versão sedã com duas portas. Ele foi construído a partir da plataforma do Fiat Panorama e com apenas uma versão de acabamento, a CS conforto super. Sua carroceria tinha vinco horizontal, logo abaixo das janelas, que percorria toda a lateral, terminando em um pequeno spoiler estampado na tampa do porta-malas, que tinha sua altura disfarçada por um friso preto. A largura das colunas traseiras também eram disfarçadas, com o uso de molduras pretas nas janelas laterais traseiras. Hoje, o um novo carro da Fiat é para quem acha que um carro deve ser esportivo, espaçoso, muito econômico, ter um porta-malas independente, ser elegante e luxuoso ao mesmo tempo e, acima de tudo, surpreendente. Fiat Hoje, um carro para os dias de hoje. Internamente, o Fiat Ode usava o mesmo painel com painel de instrumentos dos outros modelos da linha, com velocímetro do lado esquerdo, luzes espia e marcadores de temperatura do motor e combustível do lado direito. Os bancos dianteiros também eram os mesmos, porém o banco traseiro era novo, com assento mais anatômico e mais alto. Atrás da parte superior do banco traseiro havia um porta-pacotes. Construído com o mesmo plástico do painel, com um rebaixo para alojar pequenos objetos. O acabamento dos bancos, de veludo com padronagem em cinza e preto, como o carpete do tipo navalhado, eram exclusivos do modelo. Na mecânica, ele trazia o motor Fiat 1300, com 1.297,4 cm3. Com 61 cavalos e 9,9 kgfm de torque quando movido a gasolina, ou 62 cavalos e 11,5 kgfm de torque quando movido a álcool, medidas brutas, com taxa de compressão de 8 para 1, com carburador de corpo simples de fluxo descendente, câmbio de 4 marchas, sendo câmbio de 5 marchas opcional, e tração dianteira. Esse motor trouxe algumas inovações, como o carburador com sistema Cut-Off, que através de uma válvula eletromagnética cortava o fornecimento de combustível pelo gicle de baixa rotação quando se tirava o pé do acelerador com o carro em movimento, controlado por uma central eletrônica instalada ao lado da bobina a fim de reduzir o consumo. Para ele funcionar, duas variáveis eram consideradas. A borboleta do carburador deveria estar fechada, portanto sem o pedal de acelerador pressionado, e o motor está girando acima de 1.700 RPMs. Dessa forma, interrompia-se o fluxo de combustível pelo gicle da marcha lenta. Se a rotação do motor estivesse abaixo de 1.700 RPMs, o sistema cut-off desligava-se automaticamente e o fluxo de combustível pelo gicle de marcha lenta recomeçava. Já a válvula Thermac, inicialmente disponível somente nas versões a álcool e depois oferecida também nos motores a gasolina, era encarregada de levar o ar aquecido pelo coletor de escape para o motor durante o seu aquecimento. A ignição eletrônica era opcional. Fiat hoje muito espaço no porta-malas, muito conforto no interior. Muita sofisticação do estilo. Ô, pai, não foi a Fiat que lançou o motor transversal aqui no Brasil? Oi. E a suspensão independente nas quatro rodas também não foi a Fiat? Foi é a Fiat também. Mas por que é a Fiat? Porque eu acho que nós estamos sendo seguidos, hein, pai? Fiat hoje a tecnologia que está sendo seguida. Ele vinha com novas rodas de 4 polegadas e meia no lugar das de 4 polegadas, com o centro deslocado mais para dentro que gerou bitolas mais largas, que passaram de 125,5 para 130,4 cm na dianteira e de 130 para 132 cm na traseira, utilizando os mesmos pneus 145 SR-13 do restante da linha. Tinha freios a disco na dianteira e tambores na traseira, com acionamento hidráulico e servofreio. Tinha suspensão dianteira independente, tipo McPherson, com braços simples e barra estabilizadora formando o triângulo inferior, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Na traseira era independente também, com braço triangular inferior, fecho de molas semi-elípticas transversais e amortecedores hidráulicos telescópicos. As molas dianteiras eram do Fiat Fiorino e os amortecedores foram recalibrados a fim de suavizar a suspensão. Media 3,96 m de comprimento, 22,4 cm maior do que o Fiat Spazio, tinha 1,54 m de largura, 1,33 m de altura, com distância entre eixos de 2,22 m, pesava 832 kg, e tinha porta-malas de 440 litros. A revista Quatro Rodas, na edição de julho de 1984, publicou o resultado de um teste de 30 mil quilômetros com o um Fiat Hood, que rodou exatos 30.390 quilômetros em diversas condições de cidade e estradas, e foi aprovado com elogios para sua estabilidade e consumo. Já na edição de março de 1984, a revista Quatro Rodas publicou um teste com 12 carros nacionais no Autódromo de Interlagos, dentre eles, um Fiat Ode CS, que foi conduzido e analisado por Ayrton Senna, que elogiou a estabilidade e o conforto da suspensão. Em 1983, ano em que a Fiat ganhou o Campeonato de Marcas e Pilotos, para que o Fiat Audi pudesse participar de competições esportivas em 1984, havia a condição que existisse uma série de carros de rua para que ele fosse homologado para as pistas. Como forma de promover o Fiat Audi, surgiu a versão CSS Comfort Super Sport, com tiragem limitada de 300 unidades. Ele vinha equipado com o motor 1.4 de 1.415 cm3, de 78 cavalos e 11,4 kgfm de torque brutos, com cabeçote especial, associado a um câmbio de cinco marchas, com relações encurtadas e engates mais macios e justos que o da versão regular. Na frente, homocinéticas de maior capacidade e barra estabilizadora de 21mm, dois a mais que os 19 da linha. Atrás, bandejas de suspensão novas, que possuíam uma borda mais pronunciada que as normais da família. O modelo trazia itens do Fiat Spazio TR, como rodas de liga leve, defletores de ar, retrovisores externos do modelo Panther, com comando interno faróis auxiliares, tinha piscas dianteiros branco, faixas vermelhas na carroceria, logotipia específica do modelo e era oferecido somente na cor preta. Internamente, vinha com painel de instrumentos mais completo, com contagiros, à esquerda do quadro de instrumentos completavam o um conjunto manômetro de óleo e voltímetro. No lugar dos bancos baixos e com encostos de cabeça reguláveis em altura, entravam outros mais altos e envolventes, com predomínio da cor preta, que era quebrado pelo veludo dos bancos e portas, mais a costura usando uma cor vermelha, mesmo a tonalidade dos cintos de segurança. O volante era de quatro raios, com o mesmo desenho do volante do fora de série dardo, mas com um aro de borracha espumada, com o logotipo Fiat ao centro. Também em 1984, outra série especial foi apresentada. O Fiat Ode CS Pierre Bauman era baseado na versão CS, com o mesmo conjunto mecânico da versão em que se baseava, mas tinha itens exclusivos de acabamento interno, como acabamento monocromático, bancos e portas com forração de veludo e painel para-choques e volante na cor marrom. Usava o logotipo PB da grife nas laterais e no painel e vinha com duas malas estilizadas pelo designer de moda francês. Foi vendido somente sob encomenda entre janeiro e março de 1984, somente na cor bege áureo e foram produzidos apenas 50 exemplares. O Fiat Oggi também fez sucesso nas pistas, tanto em competições em circuitos de asfalto como em circuitos de terra. Em 1984, foi apresentado o Fiat Uno e a Fiat já estudava um modelo 3 volumes para sua linha a fim de modernizar seus produtos. Com isso,